140 quilômetros ao leste de Atlanta, encontra-se um monumento misterioso. As Pedras Guia da Geórgia. Suas enormes lajes de pedra parecem relíquias de um passado remoto, mas elas não têm nada de antigas. Elas foram construídas em 1980 e gravadas com 10 mandamentos de inspiração bíblica em oito línguas diferentes, tanto modernas quanto arcaicas. Eles pedem que a humanidade mude seus hábitos. Como nos comunicamos, como governamos nossos povos, como tratamos uns aos outros e como resolvemos nossas diferenças. Mas acima de todos estes, há dois mandamentos que deram início a uma enorme polêmica. Um deles pede que a humanidade guie sua reprodução sabiamente. E finalmente... O primeiro mandamento exige que a população mundial seja mantida abaixo dos 500 milhões de pessoas em equilíbrio perpétuo com a natureza. Atualmente, a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Reduzir este número a 500 milhões exigiria a eliminação de mais de 90% da população humana. Mas como isso aconteceria? O objetivo do monumento é guiar os sobreviventes de uma catástrofe futura ou advogar o um massacre de bilhões. Muitos especialistas acreditam que o plano de depopulação tem suas raízes em uma das sociedades secretas mais famigeradas da história, os Rosa Cruzes. A Ordem Rosa Cruz começou como uma seita clandestina do cristianismo que abraçava a ciência, a lógica e o respeito pela natureza. Ela teria sido criada no início do século XV por Christian Rosenkreuz, que rejeitava a autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, como R.C. Christian, ele manteve sua identidade envolta em mistério. Muitos historiadores questionam se Rosenkreuz chegou a existir. A ordem, no entanto, é bem real. E existe até hoje. De acordo com alguns especialistas, eles seriam a mente coletiva por trás das pedras Guia da Geórgia. Eles citam semelhanças notáveis entre a fé Rosa Cruz e os mandamentos gravados nas lajes. Elas pedem que uma nova civilização controle a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com a sensatez da razão. É uma crença fundamental da Ordem Rosa Cruz. Ao construir as pedras-guia neste exato local, os Rosa Cruzes teriam despertado poderes que podem levar ao fim do mundo. Para um observador casual, o monumento parece repousar sobre um pasto qualquer, sem características distintas. A verdade é que a escolha do local não foi aleatória. O monumento encontra-se sobre a linha de Lei Arcade, parte da enorme rede de linhas de lei que cobre o planeta. As linhas conectam locais de importância histórica, cultural e espiritual sem paralelos, como as Grandes Pirâmides, Stonehenge, o Taj Mahal e a Grande Muralha da China. Os povos antigos tinham uma sabedoria à frente do seu tempo. Podemos ver exemplos disso por todo o globo. Eles construíram essas estruturas usando as ferramentas mais arcaicas conhecidas. Muitos acreditam que estas linhas são uma matriz de imenso poder místico, tanto bom quanto mal. A linha de Lei Arcade seria uma das mais poderosas da Terra. Ao longo dos séculos, esta linha gerou quantidades enormes de energia destrutiva, causando inúmeras mortes. Desde a construção do monumento em 1980, o mundo viu um aumento constante da fome, das doenças e dos desastres naturais. Seria um resultado das pedras guia da Geórgia? Os Rosa Cruzes abriram uma caixa de Pandora de Catástrofes para eliminar boa parte da população mundial? Os Rosa Cruzes planejam usar a linha de Lei Arcade para criar uma nova ordem mundial? A seguir, vamos revelar a ponte secreta do poder dos Rosa Cruzes. As pedras-guia da Geórgia são um monumento enigmático que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Alguns especialistas acreditam que ele foi construído pelos Rosa Cruzes, que escolheram um terreno na famosa linha de lei Arcade para canalizar seu poder destrutivo. Mas se for verdade, como eles aprenderam a fazer isso? Como descobriram o segredo das linhas de lei? A resposta encontra-se em um mistério secular, os círculos em plantações. Círculos em plantações aparecem em lavouras do mundo todo. Eles foram relatados pela primeira vez em 1686. E a causa por trás deles confunde especialistas desde então. Alguns sugerem que os círculos são mensagens deixadas por visitantes extraterrestres, mas não direcionistas acreditam que os círculos são uma espécie de código de barras universal que outros OVNIs podem ler para obter informações rápidas sobre o planeta Terra. Nós mesmos já tentamos formas similares de comunicação. Quando nós decidimos enviar uma mensagem aos céus na esperança de contatar uma civilização extraterrestre, os cientistas optaram pelo código binário porque é uma linguagem realmente universal. Se qualquer raça inteligente do universo estudasse a nossa ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. Usando radiotelescópios gigantescos como o de Arecibo em Porto Rico, os cientistas transmitiram detalhes sobre a raça humana como uma espécie de cumprimento interestelar a quem quer que esteja ouvindo. Quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, nós demos detalhes sobre a nossa localização no universo, como é o DNA humano e outras coisas a respeito de quem nós somos enquanto espécie. E se os círculos nas plantações forem mensagens deixadas por extraterrestres para outros visitantes espaciais? Que informação eles podem conter? Talvez dados sobre o nosso lar que a ciência ainda não conseguiu descobrir. E se alguém quebrasse o código dos círculos, que segredos descobriria? Alguns especialistas acreditam que os Rosacruzes quebraram o código, ganhando acesso a segredos incríveis sobre o nosso planeta, antes conhecidos apenas por extraterrestres. Entre eles, o conhecimento sobre as linhas de lei e instruções de como usar seu imenso poder. Os círculos também podiam conter uma estimativa da população humana máxima que a Terra é capaz de sustentar. Este número? 500 milhões. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra, é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta, quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Talvez queiram reduzir a população humana. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. Temos que nos perguntar, há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta Terra... Que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que com sorte ouviremos seus alertas? Os Rosa Cruzes construíram as pedras Guia da Geórgia com base em informação alienígena? Em 1996, apareceu um enorme círculo nos campos de Hampshire, na Inglaterra, no formato de um símbolo Rosa Cruz. Para alguns teóricos da conspiração, os extraterrestres estariam reconhecendo o esforço da ordem. Mas isso significa que eles estão defendendo o massacre de bilhões? Ou simplesmente tentando nos avisar sobre uma catástrofe iminente? Nós vivemos com o um medo constante de muitas ameaças naturais, mas nenhuma delas se compara àquilo que também nos sustenta, o Sol. Recentemente, os cientistas alertaram sobre o perigo de enormes labaredas solares que podem um dia chegar à Terra. Explosões similares atingiram o planeta 13 mil anos atrás, causando grande destruição. Alguns especialistas acreditam que elas praticamente apagaram as evidências de civilizações que podem ter existido antes. Temos altos e baixos, a nossa civilização tem uns 12 mil anos, mas civilizações mais antigas deixaram vestígios. Extraterrestres testemunharam uma catástrofe antiga e registraram esta informação vital nos círculos de plantações? Estão os Rosa Cruzes usando esta informação secreta para mudar o curso da história humana e criar uma civilização inteiramente nova? É preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta. Em outras palavras, esse não é o primeiro ciclo de civilização. Existem ascensões e quedas. Uma grande labareda solar é apenas um dos muitos desastres naturais que o futuro pode reservar. A seguir, as incríveis previsões para um mundo pós-apocalíptico. As pedras-guia da Geórgia são um monumento intrigante que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Mas como seu criador previu esta catástrofe? Será um terrível massacre ou o resultado de um desastre natural? Recentemente, um número cada vez maior de médiuns tem recebido a mesma visão assustadora... Eles preveem que, no futuro não muito distante, o mundo todo será varrido por uma catástrofe global que reduzirá drasticamente a área habitável do planeta. Este cenário apocalíptico, mais conhecido como mudanças da Terra, foi previsto pela primeira vez pelo renomado médium americano Edgar Cayce. Estas previsões foram coletadas em um mapa que mostra o um mundo transformado pelo desastre. Partes enormes dos continentes são engolidas pela água. E a população restante se reúne em áreas muito menores, conhecidas como zonas seguras. Mas com tantas pessoas exprimidas nestes bolsões de terra, a civilização conseguirá resistir? Ao longo das décadas, muitos grupos religiosos adotaram uma visão sombria do futuro, incluindo os rosacruzes, levando a uma última e irônica reviravolta. Qualquer que seja a catástrofe trazida pelas mudanças da Terra, o mapa das zonas seguras previstas mostra que as pedras-guia da Geórgia sobreviverão a tudo. Os rosacruzes criaram as pedras-guia da Geórgia? O nosso relacionamento com o planeta está chegando ao fim? E tudo isso já aconteceu antes?